Na minha geração, e eu, eu nasci em 78, na minha geração ainda se vai apanhando quem leia o papel, mas mesmo assim não é muito comum. Eu não, não tenho pessoas próximas, não conheço pessoas próximas que tenham o hábito de comprar o um jornal. Mas nem sequer ter uma assinatura digital de um jornal. Mas fazer o que eu faço, que é ir vendo artigos aqui e ali de jornais nacionais e estrangeiros, ler o cabeçalho das notícias, aqueles resumos e nem sequer continuar a ler o resto, não ser que notícia interesse mesmo. Isso é o mais comum e creio que a maioria mesmo das pessoas é o que faz, e qual for a geração. Mesmo na minha, imagino, então, nesta dos miúdos, nem sequer estão ao trabalho de ir, por exemplo, à página do público ou do Expresso, ou quer que seja, ver o que é que estão a dizer. Vão recolhendo do Facebook e, e aí temos o problema das fake news e da capacidade de estar realmente a filtrar aquilo que estás a ler. Uh, ou, se for preciso precisa, até tiram... Um, notícias do YouTube, de algum canal, de alguém que esteja a dizer alguma coisa, e talmente vai ocupar ou do Instagram. Uh, a rádio, sim, eu ouço bastante, mas também são poucas as pessoas que eu conheço que ouvem, por exemplo, a TSF, que é um, uma estação eminentemente ou manifestamente informativa, pelo principal o principal foco deles é a informação, depois fazem outras coisas, e passam excelente música quando passam, ainda que passam pouco. Uh, também não conheço muita gente que ouça a rádio com o objetivo de estar informada, mas com o objetivo de passar o tempo, de sempre ter quando estão no trânsito e por aí fora, quando estão a tomar banho ou arranjar-se de manhã. A televisão caramba há é demais e, e é um vício tremendo. Mesmo na minha geração, a maior parte das pessoas chega a casa, tem a televisão ligada, às vezes só para ter companhia. Uma coisa que eu noto é que há muito pouca capacidade de filtragem do que estão a ver. Vêm por ver, fazem um zapping, é uma coisa que parece interessar. Nem que seja uma série. Não querem saber o que aconteceu antes. Interessa-se a estar entretido, sentam-se ficam a ver aquele bocado. Há um filme, ficam a ver o filme do, do meio até ao fim. Mesmo agora que é possível voltar atrás, poucas são as pessoas que eu conheço que estão a trabalho de, de, por o filme do princípio e para perceber o que é que se passa na história. Não se preocupem de saber se o filme é bom, se. Tem é que ser mais ou menos uma coisa que se entenda que é ligeira. Por exemplo, a minha irmã mais velha se é incapaz de ver qualquer coisa que não seja uma comédia romântica ou tem que fazer rir ou é leve e o argumento é ah, a vida já é muito difícil, já é muito dura, não quero ver coisas mais difíceis. Então e pensar? Coisas com mais substância? Não que a vida é muito dura já. Isso faz-me confusão. Essa capacidade de filtrar, seja qual for o canal, e na televisão isso é mais gritante ainda, filtra-se ainda menos. Na internet filtra-se muito pouco, muitas vezes por incapacidade de reconhecer Pode ser verdade ou não, do que é bom ou não, e falta de sentido crítico é um dos fatores disso, e na televisão é...